Feriado chegando, é hora da gente saber o que abre e que fecha, né? A gente falou que amanhã vai ter mutirão aí da saúde, amanhã é sábado, amanhã funciona tudo normalmente no comércio, tá gente? Amanhã é um sábado normal, comércio aberto as repartições públicas fechadas para amanhã, porque amanhã é sábado, né? E para segunda-feira, é hora da gente saber como que será o funcionamento aí de algumas repartições. Agora com Albert Silva, 6h52. Albert, bom dia para você. Como será o funcionamento, então, de algumas repartições públicas, bancos, na próxima segunda-feira? Oi, Ana, bom dia mais uma vez, oh, provavelmente né, muitas, mu mu muitas empresas estarão fechadas, né? inclusive nós estamos aqui na Praça Central, aqui na Praça Hamstead, aqui em Transagoas. É, onde, local, né? Onde as pessoas vêm, né? Fazem aí as compras aqui em Trasvagoas, aqui, ó. Por enquanto, o comércio, né? Tá se preparando aqui para abrir, mas a gente vai falar para você que tá assistindo o nosso telejornal aí o que abre e o que fecha, né? Na segunda-feira. Portanto, feriado aí, o pessoal tem que correr, tem que se preparar aí, porque né? Muitas empresas, muitas lojas não estarão abertas aí na segunda-feira. Vamos começar aqui com as agências bancárias, que não estarão abertas para o atendimento presencial ao público no feriado, quando é comemorado aí o dia do trabalho. Como alternativa, os consumidores deverão usar aí os canais digitais e remotos dos bancos como sites, como aplicativos, né, para realização de transferência e pagamento de conta nos dias em que não houver expediente nessas agências. As casas lotéricas também Estarão fechadas, Ana, na segunda-feira Agora nós vamos falar aqui das repartições públicas Porque as repartições públicas também não terão atendimento ao público na segunda-feira Agora falando do comércio, a maioria dos estabelecimentos comerciais estarão fechados Aqueles que quiserem abrir devem procurar hoje, viu? O Sindicato do Comércio Varejista para solicitar aí a abertura e devem pagar também Ó, Fiquem atentos aí, viu? Aos patrões aí, ó Pagar 100% de hora extra aos funcionários para o comércio aí que vai abrir na segunda-feira. Alguns estabelecimentos acabam abrindo, né, Ana? Como supermercados, como shoppings né? e farmácias, sim, aí eles, alguns estabelecimentos estarão, sim, abertos aí na segunda-feira. Portanto, se você tem algo para fazer aí, na segunda-feira é bom se antecipar, porque a maioria do comércio na segunda-feira do dia do trabalho nesse feriado estará fechado, Ana.